De, ah, de penalidade, o cara errou o negócio, correria Isso, tanto, tanto penalidade como condicionamento físico de, de ataque e contra-ataque é. Tem muito drill que eles, que eles fazem lá, que o pivô pelo rebote, sai no, no armador e faz down and back, down and back, down and back tipo, Vai e volta vai de uma, umas cinco vezes, tá ligado? Sem a bola cair no chão Isso mata, mas condiciona você ir e voltar, ir e voltar Teve um jogo que eu fiz, e o de si o treinador falou assim pra gente, se vocês perderem o jogo, a diferença é que vocês perderem, vocês vão pagar o suicídio. Nós perdemos de 36 pontos de diferença. <risos> Foi horrível. Quantas horas correntes, cara. 36 pontos de diferença, ele falou, são 36 suicídios. Ué? Depois que a gente fez os 36 suicídios, eu lembro que eu terminei, acabou mesmo. Quando ele falou, chega, a gente fez 47. 47. E todo mundo puto, porque a gente acabou de chegar de viagem e tal, menos 21, frio da porra, foi foda. Aí a gente chegou, a gente ia descansar e falou, não, não. Pode botar o texto, vamos pra quadra correr. Aí a gente correu. Qual que é a finalidade disso aí? O jogador brasileiro é muito emotivo. Qualquer coisa que acontece, ah, ah e tal, o americano é mais centrado Isso acontece na linha de fundo. Eles começam de criança. Por que, que eles começam de criança? Porque quando você tá correndo, e você cansa, o corpo cansa, a cabeça cansa. Certo? E aí, você cansado de cabeça, pensa. você não pensa. Então, o que o treinador mandar você fazer, você vai fazer. Porque você tá tão cansado, que você não vai pensar. Então, isso é uma coisa, tipo, mental de obediência do americano. Então, eles são assim desde criança. Então, põe você pra correr, você para de pensar e começa a executar aquilo que ele pede para você. Entendeu? É, é por isso que os caras fazem correr, correr, correr. Não é só o condicionamento e tal, é uma coisa mais mental, entendeu? É também se torna mais equilibrado e, Exatamente, né? e, e disciplina, entendeu? Porque na hora que você tá cansado e o cara fala, faz tal coisa, você tá focado no, no jogo pegado, é aquilo que ele tá pedindo pra você que você vai fazer. Você não vai destoar do grupo, entendeu? Sim. Então tem que estar tá todo mundo andando numa mesma linha para as coisas poderem dar certo. Então é por isso que os caras fazem lá no South College, High School, Junior College, aonde for, até corre. NBA corre, Tudo corre, corre. corre. A, a ideia vacilou, corre. a ideia real é essa. penalidade e condicionamento vacilou corre não sou drill perdeu corre vai jogar perdeu um tanto de diferença corre vai começar o treino já começa no dia de corrida pum dá lá dá um back dá um back dá um back corre já tinha condicionado bem na linha de fundo alinha todo mundo vai correr todo mundo junto Aí você vem correndo. Às vezes você bate ali no cotovelo do, do lance livre, a linha tá destoada. Volta, começa tudo de novo. Aí vem todo mundo aqui, aí corre todo mundo. E aí eles têm um senso de irmandade de, de muito grande. Às vezes um cara tá cansado, e aí o cara vem atrás de você e empurra você. Tá ligado? Ele corre junto com você, o cara empurra você e o time inteiro te traz. Eles têm. Tipo, dentro deles, esse, esse bagulho muito positivo. é um trabalho positivo, coletivo, né, cara? Né? Então, então, mas o problema daqui, muito também, até onde você vem jogar na rua e tudo mais, tá ligado? Por quê? Às vezes você arremessa, o cara erra. Porra, vai tomar um cu não sei o quê, não sei o quê. O grande, o grande problema, eu acho, que do jogo é, é esse. Na real, tá ligado? isso aqui no Brasil, isso aqui. Aqui no Brasil um arremessou, errou, sai xingando, pau o caralho e você tá xingando e o pau tá quebrando lá a... no contra-ataque. Ou de você voltar e consertar o erro. O jogo de basquete não fica bom, você faz o um gol o pai ganha. É. O jogo de basquete é dinâmico, não. Errou, acertou, vai é né, Exatamente, entendeu? E qual que é a finalidade do jogo? Você arremessar Mas, livre. É, deve fazer C, não deixar seu pano, no de... Entendeu? Tomar, né? Então, o cara arremessa, você xinga, só tem que xingar. Tem que voltar pra defesa, consertar o erro e elaborar um ataque melhor, entendeu? Pra deixar o seu companheiro sempre em cima, porque se ele largar, todo mundo perde. Mesmo que seja 3 contra 3, se um largar, já é. Se um falar, ah, mano, tá falando várias coisas aí, pô, tá ligado? Aí um cai, aí um erro da corrente. Tem que estar tá todo mundo funcionando, tá ligado? O bagulho é sempre deixar é o verdade. hype É sempre deixar o hype lá em cima. Pum, errou, um gol, vambora. Um Chegando, falando é ruim, tipo, vai embora, não, tá, não tem nada a ver isso, entendeu? Mas que, que, isso que eu tô falando pra você é o seguinte, é um jogo mental, o jogo é muito mental é, e as pessoas não percebem. É, eu faço isso aqui dos tipo, caras vezes, negócio que eu tô zoando, mas eu falo, velho, qualquer esporte é muito mais do seu psicológico, qualquer coisa que você tá fazendo na vida, né, velho, jogando no trampo, qualquer, a vida é mais psicológica do que física, velho. Tem muito cara na NBA que não tem um físico igual do Lebron. <risos> <risos> Mas a mentalidade do cara, o mindset dele é totalmente diferente. que é diferente, é o que leva onde ele tá. Sem dúvida. E a mentalidade, mais uma vez, mano, mentalidade. Que isso seja o que você falou que você for fazer na vida, tá ligado? O jogo, tal, fora. Qualquer relação que você tiver, seja familiar, o bagulho é mental. É o tempo todo, mente daquilo que você quer fazer, entendeu? E foco, tá ligado? Você pisou aqui, você veio brincar, não tem problema, tá ligado? Mas a mentalidade tem que estar sempre para cima. A mentalidade sempre pra cima. É sempre pra cima. E, é, e o grande segredo, assim, tipo, entre aspas, é isso aí. Tá o corpo só vai fazer o que ele somente mandar, te mandar. Mano. Sim. Total, velho. É, é, é. é, é, é. Esse bagulho é real, tipo, de verdade. Né? É real, é de verdade. Não adianta reclamar, você tem que fazer. Tem que estar. Ainda mais o jogo de basquete terminando do jeito que é. Você tem que estar o tempo todo fazendo, fazendo, fazendo, cuidando. Não é bagulho, não. É um bagulho realmente.